E aí pessoal, como vão vocês? Aqui quem fala é o Pinguim E pode não aparecer, mas faz muito tempo que eu não gravei Eu tô sentindo falta de gravar porque eu não tô fazendo live Mas faz muito tempo que eu não tô fazendo live Aí eu tô meio sentindo falta Vocês. oi, dá abraço Mas é isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal eu Comecei bem eu acho, mas de toda forma, hoje estamos aqui para jogar um jogo indie não indie. é isso aí, você não entendeu errado, é um jogo indie, mas ele não é um jogo indie. porque ele é jogo velho, mas enfim, hoje eu vou estar aqui para jogar Shantae e The Pirates Curse, que é o terceiro jogo da série Shantae, mas de toda forma Shantae foi o jogo originalmente, né? o primeiro jogo da série foi lançado no ano de 2002 para Game Boy Color, e depois ele foi lançado para vários outros consoles, e agora inclusive Shantae, esse Shantae o primeirão está disponível para o Nintendo Switch pelo valor de 5 dólares e ou seja ele teve uma baita evolução mas como ele foi publicado e desenvolvido pela WayForward e depois fez o DuckTales Remastered foi lançado aí para o Playstation 3 e é um jogo maravilhoso mas ele é um jogo grande mas levando em consideração que o outro jogo deles, mais atual, é o River City Girls Também é considerado indie, porque ele até mesmo foi pela própria Nintendo na Indie World Então eu considero indie, então estamos aqui para falar de um jogo indie Que para mim já é muito popular e já está muito em console e é uma desenvolvedora que já está há tanto tempo Então já que ela se encontra dentro da categoria de jogos independentes, entra neste canal Maravilhoso canal Mas... É isso, o resto eu vou avisar durante o vídeo, a única coisa que eu quero avisar é que o, o trailer original tem o selo T, né, aquele T, ou seja, adolescente, por quê? Aí você vê o que tá ali do lado, aí tá lá, sexual teens. aí você fala, tá errado? Eu falo, não tá errado, é necessário? Eu falo, não é nenhum Bingo necessário, mas isso eu vou comentar ao longo do jogo. Mas fique atento que tem essas características. Então, assim, se você gostar, se você, você gosta desse vídeo, então por favor, deixe o seu joinha e compartilhe para todos os seus amigos que também gostam de jogos independentes. Compartilhar a criatividade, como neste vídeo. Eu sou o Bingo Inés e. Então, se... vamos lá. Esse é Shantei, é, é claro que eu já comecei a jogar. Esqueci que o jogo tá altão. Isso. Beleza Eu espero que vocês tenham me escutado Não, estamos escutando, tá normal Vocês estão vendo aqui que eu tinha começado aqui e peguei 7% do jogo? Por quê? Porque o menino aqui é emocionado Eu comecei a jogar para testar é Para testar entre aspas, né pela minha diversão mesmo Aqui jogar porque chantei Eu já tinha conhecimento do jogo Ó, tá está passando aqui assim, depois eu eu, eu... eu continuo, eu volto a falar Vamos lá temos aqui águas, águas e lagoas uh, uh, uh, uh, uh. The Magic A mágica é... Eu vou deixar a tradução para a editora Não que ela vai ter que traduzir, mas... não, aqui vai dar muito trabalho Esse vídeo vai te dar um trabalho, editora, sobre... Ok, Sequin Land aí, ó Preste atenção. Não, mas é isso. Ah, oh, assim, eu estou jogando a versão de PC via GOG, tá? GOG, GOG. Aquela. GOG. Então, estamos aqui com a Shantei. Que é ela, ela mesmo Ou vocês percebem que eu bato na teca do Tim, né? Aí então, Já começa pela própria pessoa, mas é assim desde o Game Boy Color, tá? Não, don't worry, be happy, vamo lá. Eu tive um sonho de novo. Ah... É isso toda noite. Toda vez que eu me torno humana. O que que tá acontecendo nesse mundo? Ah tá, agora ela já, já está de roupa. Aí você pergunta. Mudou muita coisa? Não, eu acho que ela tava tá mais vestida lá no... no, no do que aqui, mas tudo bem. Você fala, tem necessidade? Não, mas é assim desde depois. Eu acho que ela não vai querer mudar o design da personagem agora. Eu não sei quem é um gênio que... É isso. Que está tentando ainda proteger a Cidade do Mal Então temos aqui a mineira que vai soltar os cabelos Literalmente, olha, ela ataca assim, tá? Aí aqui a gente pula, então posso andar pra trás Importante dizer que ele é um metroidvania, tá? Como vocês percebem, é super fluido o jogo, tá? O jogo é muito fluido O jogo é extremamente gostoso de jogar E não é pelos motivos que vocês acham Porque realmente, o jogo é suculento Vamos assim, tá, Vamos. Sky, bolo São então, os dois personagens É o Baron. Ele está na Escantal Transformando a Escantal em uma zona de guerra E uma poção alto Está no caso Ah tá Eu Hora de vou, vou, vou colocar os treinamentos em teste Você está humano e você pode lutar com o MoMA Toma esse Pickball e você pode ativar no, no sistema de inventário E eu vou... É, ajudar a Sky. O bolo está certo Sim, o nome dele é Bolo, gente Será que o Bolo já deu um bolo na Chantei? <risos> Não faço ideia, <risos> Agora eu posso fazer isso com a minha mágica Para Presta atenção na música Cara, é muito gostosa essa música, tem como não? Aí temos os in inimigas Ai, perdi vida já, que maravilha Ai não dá pra ver muita coisa direito, Que tá tremendo Posso pular. Ah, tá beleza, né? Aí aqui eu posso quebrar as coisas. Posso ir pra baixo, apertando pra baixo. e pra baixo, aperto o X. No meu caso o X, né? Porque eu tô jogando no controle de Playstation. Tá, ah, tenho dois corações que eu não precisei realmente. Vamos lá. Pera aí. Aí ah, agora que eu vi que tinha outro. Vamos lá. Vem, vem! proteger a cidade né manos Né manas? vamos proteger a cidade manos Ó, vamos lá E o vermelho, duas vidas ele Mano, é muito gostosinho esse jogo mano, é sobre Ó Também não perdi nenhuma vida até agora. Vamos lá, mina. Vamos atacar com os cabelos, vida louca. O oh, sol. Temos uma guardiã gênia. Desculpa, tô falando, Só para um dia. Ah, na real, Major. Não posso enfrentar todo Harmony, é, toda a Harmony. Toda o ZS Harmony sozinha. Faça alguma coisa sobre isso. Mas você não tá vendo. Eu vejo, mas eu não posso. Eu vendi a cidade de armon Baron por um. Momento de é, desespero. do dinheiro. O chocolate squaxi. Eu tinha que fazer lama. Por tempo. É, dirty water, né? Deve ser algo, uma lama alguma coisa do gênero. Enfim, e o prefeito fez bosta. É isso. Ele agora fala, tá tomando a cidade. Eu não posso fazer nada bom. Ah, tanto faz. Sem mágica ou não, eu estou indo. Eu não sei o que aconteceu no jogo anterior, né? Pra... Pelo jeito que ela tá falando, ela perdeu a magia? Eu acho. Não sei, velho. Eu não, não conheço o Eu sei que tem uma fandom inteira pra esse jogo. Ah, não. Levem pra explosão, sacas. Pronto. Pronto. Ai, eu... triste agora. Ela morre para essa água tóxica aí. Lembrando que o original foi lançado para o Nintendo 3DS. Então é. Lá em 2014, o jogo é velho. O jogo já tá velho. Já tá velho ele, mano. Olha ela, mano. Olha, olha ela. Ela tá machucada, né? Ela tá comendo de um coração de vida. E ela vem que tá parecendo com. Deve jeito. Ai, uma vida. Legal, eu peguei isso. Esqueci. Eu não posso tocar na água. Pô, eu vou morrer, véi! Ah! Peguei a vida completa! Pô, você me dá agora no início, é suia. O cara se matou, velho! É sobre.. Ai, falei na hora errada. Tá, tá Tá ah, tudo bem. O cara me deu uma vidinha pelo menos. Aqui é time, aqui é time, eu já tô ligado. Que é timing. Beleza, beleza. Tá tudo tranquilo. Tá, tá, tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Aqui é o seguinte. Aqui vai vir o carinha. Aí ele vai ficar atacando. Aí tá vendo que tem umas bombas ali? Aí eu só tenho que desviar deles enquanto as bombas não... Não explode, tá ligado? Ai. Não, talvez eu nem morri, mano. Fico triste, cara. Aí, ó. Aí eles morrem. Você conseguiu. Ah! Wretch disse que a barra está na frente. Ótimo! Porque eu recebi uma mensagem dele. Certo é que o meu cabelo vai, daqui a pouco vai derreter. É isso que eu entendi, Comandos. Pode ser que eu tenha traduzido errado, mas qualquer coisa tá na edição. Ok? Vamos é, trabalhar nessas linhas. Posso falar com eles, não? Posso? Então. Dá um Beleza? Vem, tio! Dá uma vida, tio? Não. O tio não me dá vida, mano. É triste. Ah, aí você me dá uma vida, né? Desgraçado. Vamos lá, pronto. vou sair com menos vida que eu comecei, mano. Vamos lá. Save completo, é sobre. Vamos. Amo Baron, oh, ai yeah. ó, caraca, muito bom Está certo, garotos Vamos acabar com essa pré escolar E convertê-la ao A esse canhão grande e largo Tente ficar no centro O outro canhão, ela está realmente Ela está vendo? Ela está vendo sozinha ah, então vai ser muito bom. Vamos lá, Harry. Não vai ter armas que vão fazer desistir do meu caminho quando vocês Ah, Calambarmo! Garotos, vocês ah, sabem que ela não tem chance. O que, que ela vai fazer? Vai dar, fazer uma vancinha de vitória para uma festa? É, traz essa prova. Sim, ela realmente pode. Eu não sei o que é Denary, mas como é que você me olha de toda forma? Não sei, como um tipo de dançarina, eu acho. Você não é? Sim, mas whatever, pare de quebrar a cidade. De acordo com o prefeito da cidade, para, enfim, você tem 30 dias para devolver uh, todas as armas, os créditos, e todas as confecções, depois que você que você conseguir tudo legalmente. Ah, whatever, legal. Ah, ela está certa. Mas ela vai ser uma. uma menina de cabelo roxo que vai é, me tirar, o glorioso império. Vamos <risos> dançar. Vai me atacar, tá eu já sei qual é o padrão, vamos lá. Ai, mentira! Aí ela vai, eu tenho que vir, dá uns ataque era. Vamos lá. Aí, ele acertou mais um. Vamos lá, dar uns ataques nele. Não vou perder não, vou perder não. Oh! Ah, pronto. Vencemos, vencemos. GG, GG, easy, GG, easy. Acho que se cuida de você. Não, não, não! Olha só o que você fez com o tanque! Era presente da minha mãe! o ah, que, que está acontecendo aqui? Ah, meu é. Ele está tentando destruir esse Down. Eu só quero meu um chocolate de volta! Out. O que, que ele disse? Quem? Que? É? Guardas reais. Vamos consertar tudo isso. Guardiã-General, você... Eu não sei o que é César, mas você me deu um ataque na Sekin Land Sultana. O quê? Eu? Ahaha, <risos> tá vendo? Está tá no meu lara, garota. De acordo com, a, com as leis da cidade, os seus status de guardiã é, estão retirados. Você tem a, a carta do deles lá. O que é isso? Você está recebendo confinamento para os quartéis até a Second Land Palace. É né? o palácio de Second Land. Você vai É algo especial e de armamento para todo o tempo. Bom dia. Um bom dia. Olha só, parece alguém vai ter um... um corte de cabelo. <risos> Mas eles não vão pegar o meu cabelo? Vão? Vovô, o que, que eu posso dizer por agora? paciência. Eles vão ver o pa uh, palácio eles mesmos e vão embora. Apenas me prometa que você não vai estar em problemas. Prometo, vovô. É minha cidade! Minha cidade! Ei, é isso, né? Pode. Pavão, está certo. Você tem apenas o palácio para acreditar nas autoridades e a esperança o resto. Bola sem proteger a cidade do nada. dane sei é isso. Sobre. Toda vez eles roubam minha mágica. E algo é, de ruim acontece. Cara, esses parecem são ah. muito bonitinho. Olha lá. Ah... O quê? Eu tenho um... Uma banheira. E ela foi presa. Não me diga! Tá, tá, tem umas dubladesinho da hora. Ah, olha só quem nem está aí. O tio deu banhinho, eu vejo. Ah... Ou você só me traz problemas com isso? Por favor, você está. Com... Você está me dando uh, arrepios fantasmacóricos. Mas não é isso que interessa. Me diga onde os caras estão. Quê? O que? O que você está falando? Não seja fofinha! Meu homem e minhas armas onde. Se foram, quem mais queria, iria querer pegá-los? Eu? Você é a única que tá por aqui? É sério? Você pode me explicar o que vocês, o que o seu avô e a minha rebelião é... Com esse laboratório Não seja é ridícula Ok, eu vou provar você que não é bom Esse é o meu cara perdido Aqui no seu no laboratório no... no workshop do seu avô No um lugar de trabalho, né? Seria o workshop O que você agora quer me dizer? Eu não sei, mas deve ter alguma razão Alguma explicação para isso Você quer me vingar do incidente do Gênio da Lâmpada? Você está defendendo do Ticapets Isso é terrível Tá bem pra mim, Essa é só a última chance, me diga onde eles estão, eu quero meu homem e as minhas armas Eu quero meus homens e minhas armas e eu quero eles agora Ok, temos que arrebentar o bichano da porrada Legal que ele explode a partir do meu cabelo Explode Peguei uma lâmpada mágica Ok, eu tenho que usar pra capturar o bicho Eu consegui uma, uma magia obscura. Você agora pode explicar o que está acontecendo aqui? Nós estamos com tempo. E sobre a lâmpada, você não vai tentar pegá-la de volta? Ah, pega isso. Eu tenho peixe maior pra pegar. Você e o Pirata Master estão retornando a Second Land. Ok, aqui começa o Metroidvania, tá? Então se eu chegar aqui, ó, temos aqui a Auto Potion e a Pike Ball. Eu quero mostrar só um pouquinho do jogo. Deixa eu matar ele aqui. Mó chatão. Ai, filho. Explode, explosions. Eu ganhei o um Hearts Scott. Eu não sei nem o que faz ainda. Por favor, me deixe sozinho. Aqui é eu morro, tá? Mas aqui dá pra você. Já tá numa outra parte do mapa. E assim como todo Metroidvania, a gente tem o um mundo inteiro pra explorar aqui. Eu vou explorar só uma área, tá? Mas vocês vão poder conferir depois. Mas aqui já deu pra entender bem qual é a vibe do jogo, né? Esse. É, cara que é o Pirata Master? Uh, me parece perigoso. Perigoso? Ele é. O mais. É, ele é o maior. É, ele é o melhor da Second Land que eu já ouvi falar. E nos últimos tempos ele se mostrou muito. Ele está combinando os poderes do, do último gênio da lâmpada para derrotá-lo O quê? Você está falando real gênio? Capturaram ele? Ele morreu, mas isso não importa pra você Mas com o gênio é embora, os piratas, o pirata master quer tudo que ele pode Para pegar a, a, a magia negra e crescer novamente Transformaram num no, meu... O cara do exército dela. De volta. Pirata Master uh, precisa ser separado ou Sec... ou... Tech será a história. Ah, você... Bem, eu acho que eu posso ajudar. A Ranch não vai querer algumas chances de se estragar com o um Pirata Master. Eu quero fazer isso por conta própria. Como? Você pode... Você não consegue lutar contra um single cacoblatch? Verdade, mas eu vou destruir a Lovatia Negra esse desse negócio. Ok, aqui a gente tem várias lojinhas, tá? Eu não vou entrar muitos nelas, não. Eu quero mostrar mesmo a parte do Metroidvania. Se vocês quiserem uma série, a gente leva uma série. deveria. você tem que ir com o um Card. Ah, eu tenho que pegar o Liberty Card, peraí. Liberty Card, ok. Cara, é muito boa essas animações. A sala de save está bem atrás de você. ela antes de ir cidade, ok? É aqui, eu acho. É okay. aqui. Lá. Salvando o jogo salvando o jogo. Ó, ah, tá aqui, ó. É muito boa essa música, mano. Cara, pensando que ele foi lançado em 2014 pro 3DS. Ele funciona na setinha, ó. Que é a melhor forma de jogar jogos de DS, né? Na minha opinião, humilde. Eu fico me perguntando o que era usar do Touch, tá ligado? Ai, de vida por carinha, mora logo ali Mano, é muito gostosinho jogar esse jogo, mano Cara, eu, eu adoro Cara, o visual desse jogo é muito bom Ah, eles respawnam? Ah, ok, ok Ai, perdi Acertei <coughs> sem querer, E não dava pra pegar Provavelmente precisa de alguma habilidade Pela Tem um salvamento aqui, porque Toda vez que você volta Pra cá, é bom, né Sim, essa aranha eu quero... Dá dano na lei, ó. Aí ó, tá vendo? Essa... Essa gramada dá dano, velho? Dentro da box. Ok. Tana, tana, tana, tana, tana, tana, tana, tana. Coisa ali? Ai, não dá pra alcançar, véi Mano, eu preciso de vida, véi Olá, o que está acontecendo aqui? Todo mundo na é escatão. Está com um pouco de medo Então, eu estou adicionando trabalhos para o palácio é, Pintando pences, eu não sei o que são Instalando fechadoras e... E agora você está de babá? Ah, essas crianças... Ah, Elas... São parte do, do time eu. Ah, pra escapar, eu tenho que conseguir flash pops. Consiga meus flash pops? Eu preciso de três deles. Você pode achar no palácio. Tá bom. E aqui estamos aqui no negócio. Eu. Eu não consigo descer, mano. Fico triste. Eu não consegui passar dessa parte aqui da, da minha gameplay, não. Ali, aqui vai ter alguma coisa, hein? Pra explorar depois, hein? Olha <risos> do Mano, eu não sei o que fazer aqui, velho. E vai ter outras habilidades, né, que eu ainda vou liberar Beleza, mas eu não sei muito o que fazer aqui não, mano Esse laboratório dos do, cabelos azuis São com uma nova fechadura Eu não consigo entrar Então eu preciso de uma rugged key Preciso de uma chave real, beleza ah, então eu não consigo ir pra lá, mas eu também não sei muito bem o que fazer é até aqui que eu tinha ficado preso Deixa eu voltar e eu vou voltar pra cidade e a gente vai encerrar o vídeo lá, Vamos lá ah, eu não vi aranha eu consigo chegar de... Vida cheia Mental box Eu não sei pra que serve o mental box hein? Ah, eu não vou conseguir voltar de vida Cheia mais é nunca O ruim aqui é que a salvar não, não te recupera a vida, né mano Tem coisa que veio depois, com os outros indies, né e virou um costume, o... salvar da... recupera... Você veio com Hollow Knight na real, né? Pelo menos que eu me lembra, né? Não sei... eu não sei se Uri lançou antes ou depois... Não lembro, sendo bem sincero. Essa coisa de você... Nos metroidvania, né? Você salvar e recuperar a vida. E aqui não tinha muito esse costume não, tá ligado? Era realmente o jogo raiz, é e... Pra recuperar a vida, você tinha que eu voltar pra parte principal, ou coisa do gênero, mas... Pode ser que eu esteja falando abobrinha? É, pode, pode ser que seja a minha memória me trollando, mas... Eu não me lembro de realmente nessa época ter muito esse tipo de coisa, tá ligado? Aí eu vou mostrar lá como é que é a recuperação da vida aqui. Ah, obrigado uma Tá bom, agora Vou ter que lembrar onde é Aqui é pra salvar o jogo, deixa eu salvar o jogo Não me tira, nem é pra salvar o jogo agora Não vamos salvar o jogo agora não, salva não vou, vou visitar aqui rapidão Eu não lembro onde é, aqui é a shop Então vou entrar aqui pra vocês verem Aqui eu posso comprar algumas coisas Eu não vou querer comprar nada Eu também não tô precisando Vocês viram que eu não tô usando o item até agora Aqui eu acho que eu vou... Aqui é o lugarzinho do fogo, ó. Esquadotar tal squad ao ah, seu serviço. Eu poderia te dar um adorável hard squad e melt. Tá preparada pra é, forjar uns hard squad? Ah, desculpa, pequena, mas você precisa de quatro é, corações squads para fazer o um hard squad. Ok, tem um de gratis. Vamos a mostra grátis. Ó. É, viu? Recuperamos. Ok, essa. é só. Tem que. Tem que eu. Um, pegue um pouco do. do seu Reborn. para poder. Uh, melhorar o seu vigor. É muito bom, mano. Pronto, agora. Ali é onde a gente pegou o rolê. É, não tem mais nada? Porque eu estou tentando lembrar aqui. Então vamos salvar o jogo e vamos encerrar essa gameplay por aqui, deu para demonstrar bem qual é a do jogo. Esse foi Chantei and the Parts Curse, eu espero muito que você tenha gostado, então por favor deixe o seu joinha e compartilhe para todos os seus amigos que também gostam de Chantei ou jogos independentes e criatividade. Se você quiser mais Chantei por favor me diga aí nos comentários para eu saber que vocês querem mais conteúdos como este, pode ser que esse vídeo tenha sido dividido em várias partes, pode ser que não. Mas de toda forma, se vocês querem que eu continue, por favor, digam aí nos comentários que a gente continua com a série desse incrível jogo, desse incrível Metroidvania. Pode mandar dica também que não tem problema nenhum. Então é isso. Dê seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos para a gente poder sempre seguir por aqui. Não se esqueça de fazer sempre, e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!